Pontos interligados sobre o mapa do Brasil. O mapa se converte em formas geométricas. Formação de professores em rede, institutos federais. Reflexões sobre o uso de tecnologias educacionais. Professor doutor Raimundo Carlos Machado Ferreira Filho. Coordenador de produção de tecnologias educacionais. E docente permanente do PPG em ciências e tecnologias. Na educação. Há 10 mil anos antes de Cristo, em torno de 12 mil anos atrás, o professor fala de sua mesa tivemos de trabalho. Nós grande revolução da civilização. O homem... Neste período citado anteriormente, era nômade, extrativista e caçador. Há 12 mil anos atrás, ou 10 mil anos antes de Cristo, o homem se estabelece e começa a viver em grupo, no momento em que ele descobre que ele pode plantar e colher o seu alimento. Essa grande revolução da civilização se chama a Revolução da Agricultura. Nesse momento o homem passa a ser sedentário, não o sedentarismo que nós entendemos hoje, mas ele deixa de ser nômade e se estabelece em um local e vive em grupo. No momento em que, se, que ele se estabelece em um local, começam a surgir problemas de, do cotidiano, de uma, de uma vida em grupo e com isso ele precisa criar ferramentas e instrumentos para resolver os problemas que ocorreram pelo fato de ele se estabelecer em um local e começar a plantar. Logo, ele precisa de moradia, antes ele morava nas cavernas, agora ele vai construir uma habitação, antes ele caçava e colhia, agora ele planta e colhe o seu alimento, ele precisa de vestimentos, vestimentas e, e para isso ele começou a construir as tecnologias necessárias para executar estas atividades naquele período. Em torno de uh, 1700, surge uma outra grande revolução da civilização, a Revolução Industrial. Neste período, também de uma revolução com grandes transformações, surgem novas tecnologias. É nesse período que o homem domina a usinagem de ferro e a partir daí se tornou possível construir o um motor a vapor. É nesse período que se, se descobre novos produtos químicos e todos os produtos que eram feitos de forma artesanal a partir de máquinas ferramenta passam a ser produzidos em escala industrial. Entre a revolução agrícola e a revolução industrial existe o surgimento de uma tecnologia educacional que nós utilizamos até hoje. Em 1450, alguns séculos antes da Revolução Industrial, surge a prensa de Gutenberg. Neste período, os livros que eram antes manuscritos, com provavelmente um volume de uma obra, passam a ser reproduzidos em escala. Com isso, se permite a democratização do conhecimento e a comunicação em massa. No século XIX, a partir de 1800, surgem vários inventos relacionados à comunicação. O telégrafo é de 1835, o telefone é... De 1876, o rádio de 1893 e a televisão de 1925. Então percebam que as transformações passam a ocorrer em períodos de tempo cada vez menores. Nessa sequência surge o primeiro computador em 1945, a internet em 1970 e a web. 1989. Cabe uma reflexão agora sobre o que é a tecnologia. Citando os grandes marcos históricos e as grandes revoluções e transformações pelas quais passou a humanidade, a pergunta é, o que é a tecnologia? Então, pois bem, o que é a tecnologia? Tecnologia, se formos consultar em um dicionário, vamos encontrar, é todo método Técnica, processo, metodologia aplicada a um domínio do conhecimento. Partindo desse pressuposto, faço outra pergunta. O que é tecnologia educacional? Partindo do conceito de tecnologia, tecnologia educacional é toda técnica, processo, método, metodologia aplicados ao domínio do ensino ou educação. Logo, no meu entendimento, tecnologia educacional é qualquer coisa que seja utilizada com o propósito de facilitar o entendimento ou a comunicação entre professor e aluno. Contudo, a tecnologia por si só, ela não resolve os problemas relacionados à atividade profissional do professor. O que vai fazer a diferença é a estratégia que o professor vai lançar mão, com o propósito de ser utilizado em uma determinada condição de contorno. Pessoal, é, para exemplificar o que eu falei sobre tecnologias e tecnologias educacionais, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu pergunto, quantas gotas de água cabem em cima da moeda antes que a água comece a escorrer? Pensem aí. Vamos lá. 1. Um. 2, 3. A água cai quatro, do ponta-gotas sobre a moeda. 6, 7, O volume de água sobre a moeda aumenta gradativamente. 52, 53. A água escorre pela mesa. Qual o propósito dessa brincadeira? Com esta simples brincadeira, podemos falar de uma forma superficial sobre o conceito de tensão superficial da água. As forças de atração das moléculas de água fazem com que se forme o domo. No momento em que cada gota aumenta a massa de água, em algum momento a força peso ultrapassa a força de a... das moléculas e nesse momento a água escorre de cima da moeda. É uma explicação grosseira e superficial do que é a tensão superficial da água, mas com qual propósito? Para mostrar para vocês que as tecnologias educacionais, neste caso, foram a moeda um frasco contagotas e a água. Logo, alunos do curso de formação pedagógica e de licenciatura em pedagogia à distância é, reflitam sobre isso, sobre as estratégias pedagógicas relacionadas às tecnologias que vocês vão ter à disposição nas suas práticas profissionais. E lembrem, as tecnologias... Elas não são só as digitais. Acho que por hoje era isto. Um grande abraço e até mais.